Perguntaram a Jesus, escribas de Jerusalém, Por que não lavam suas mãos, quebrando a nossa tradição? Hum, hum, hum. E por que vocês não cumprem, então, o que Deus ordenou? Ensino é só do ar e dele se frar, hipócritas Isaías profetizou: o povo que honra me com os lábios. Impuro. Se ofenderam os fariseus Com o que Jesus falou Foi o que lhe contaram os seus E ele os ensinou Toda planta que Pai celeste não plantou, será arrancada desde os cegos. São se um cego guiar, outro, ambos cairão. Guia cego são. Mas profetizou um povo que honra-me Com os lábios mais longe está Seu coração em vão Agora não traz contaminação Lavar as mãos não é questão Mas o que está no coração